Tem três aspectos fundamentais uh, nessa candidatura e na visão de longo prazo. Né? A primeira é, evidentemente, uma opção sustentável para o país. Colocar a sustentabilidade no coração das políticas públicas e não pensar em qualquer política pública que não considere as quatro dimensões da sustentabilidade. As três que a gente fala sempre econômica, social e ambiental, e a ética, né, que é o fundamento de todas elas. Né. Quem teve a oportunidade de ver o vídeo, ah, uma ideia cujo tempo chegou, que está rolando na internet, o vídeo que foi uma obra coletiva, muito bonita, mostra como a dimensão da sustentabilidade das cidades e da política se relacionam. A construção da sustentabilidade passa, necessariamente, por um repensar profundo das cidades. Nós temos 86% da população brasileira e mais de 50% da população mundial e, de forma crescente, indo para as cidades. As cidades se tornaram, como a gente diz no vídeo, os buracos negros do meio ambiente, porque consomem todos os serviços ambientais do seu entorno e não regeneram quase nada. Não devolvem nenhum, nenhum serviço ambiental para o ecossistema. As cidades são verdadeiros buracos negros. E a gente está tendo um adensamento das cidades, um crescimento das manchas urbanas. Só para vocês imaginarem, no caso do Brasil, nós temos 86% da população brasileira morando em menos de 1% do território nacional. E esse 1% consome quase 60% de todo o nosso ecossistema. Se nós não transformarmos as cidades, não adianta falar de sustentabilidade. Quer dizer, as cidades são a fronteira da mudança do modelo né, para o modelo sustentável. É, quais as propostas que você tem em relação à transparência? Como você vai em relação à transparência na, no poder público municipal, né, que agora que foi aprovada é a lei de transparência e também vai, vai estar valendo para municípios e estados? Né? Nós vamos combater todo e qualquer... Uh, caixa Preta. Eu não vou alcançar vocês com as coisas, os escalabros que eu estou vendo na campanha em relação à questão do lixo, né, dos transportes, e assim tem muita Caixa Preta. Nós fizemos uh, descentralizar as subprefeituras, nós fizemos resgatar os conselhos municipais para a população, para os movimentos dos bairros e dos distritos. Vocês sabem que os conselhos foram um dos melhores mecanismos criados pela Constituinte de 88 para articular a sociedade civil organizada com o poder público e se tornaram espaços de, de cooptação dos movimentos da sociedade. Então nós precisamos resgatar os conselhos, tornar os conselhos espaços de participação efetiva. Né? E tem uma enorme agenda. Né, agenda que nós uh, temos discutido e agenda que nós vamos discutir com vocês se eleitos eu pretendo se eleito ter um mandato que coloque como eu disse, a sustentabilidade no coração das políticas públicas de São Paulo que dialogue visceralmente com as forças vivas da sociedade o tempo todo que monitore Cobre e supervisione a, o executivo para garantir o máximo de transparência no processo. Tanto o executivo como o, o legislativo. E trabalhar muito forte para que a população de São Paulo deixe de ter medo da sua própria cidade e possa se apropriar da cidade e fazer dela um espaço muito melhor. A candidatura precisa ser significativa. Se vocês forem olhar a nossa candidatura, com todas as dificuldades que a gente tem, é uma candidatura que em nenhum momento vocês vão encontrar a palavra vote em mim. Em nenhum momento vocês vão encontrar qualquer coisa que não seja um processo de troca né, entre uma candidatura e aquilo que os apoiadores dessa candidatura têm. É uma candidatura que procura informar, esclarecer, divulgar, trazer a arte, a beleza, o lúdico, o poético para, para o processo da candidatura. Nós procuramos entender a candidatura como um processo de aprendizado, de construção e um fluxo. Não é nem o fim... Nem o começo, nem o fim do processo. Como eu está sendo uma campanha muito progressista, muito pra frente, muito avançada, nesse sentido de, de, de um romper trauma, o um trauma político, principalmente dessa, dessa geração mais jovem. Assim, falo sendo um jovem que até, sei lá, dois anos atrás, tinha o um menor interesse político. Eu vinha muito do tipo, ó, um, trabalho, um emprego num banco, minha grana se blinda da política, porque é o melhor caminho a se fazer bem interessante mesmo, não só estar fazendo isso, mas realmente sistematizar e formatar essa experiência, porque, porque dentro dessa, dessa ideia de frente, de, um, de uma causa comum que, que é transversal a partidos, qualquer, qualquer candidato a qualquer cargo que adotar, que adotar um formato de campanha nesse sentido, ele consegue pouco a pouco romper essa barreira e tornar a política uma coisa mais acessível mesmo para o cidadão comum, para o jovem principalmente ó. Também tem uma coisa geracional aí, né? Precisa ir formando os jovens para que uma hora a gente vai também tá estar nessa posição. Uma hora não, já estão. a gente precisa não fazer piada porque isso não pode ser levado a sério a gente sabe, como que a gente para de bloquear, como que a gente desbloqueia por alguns instrumentos e tudo mais, mas